Oi gente, tudo bem? Bom domingo para vocês. Esse vídeo eu estou gravando hoje no domingo, né? E tenho acho que uma semana ou duas semanas que eu não, não posto vídeo para vocês no meu canal. Realmente eu tive uma semana, assim, intensa, né? De alguns projetos novos que depois eu vou contar a novidade para vocês. E através desse projeto eu tô, tive a ideia de trazer para vocês é, como você se vestir no ambiente corporativo de trabalho. Eu sei que muita gente tem muitas dúvidas sobre isso, né? inclusive eu estava lendo e tal. Tem empresas que realmente é, te, te dizem o um ambiente corporativo como você vai se vestir, né? e tem outras que não. Então, assim, eu quero trazer para vocês umas dicas né? de como você se vestir num ambiente corporativo de trabalho. Né? Então, é, eu hoje estou despojada. Né, porque hoje é domingo, né? Mas geralmente nos meus dias de trabalho eu não, não me visto assim, né? Mas é, não é aconselhável, né? Isso aqui é mais para você usar um final de semana, dias despojados, assim, que você sai é, num ambiente menos informal, né? É, é interessante usar. Mas essa roupa aqui, com certeza, eu não usaria no ano de trabalho a não ser que eu jogasse um blazer assim em cima, né? É, dessa blusa para poder tapar a parte, essa parte aqui do ombro, né, então tá, então vou mostrar algumas peças que eu tenho, que são minhas, né, que eu já tenho no meu armário, algumas eu comprei, né, são peças novas e para um ambiente de trabalho, né, casual, então vamos lá, tem uma blusa aqui muito, é, muito bonita, né, que... Eu gosto, Não sei se dá para você ver, né, aqui, ó, essa blusa, ela tem essa manga aqui assim, ó, né, assim, ó, né, é... ela é nude, é de preferência as cores neutras, né, para um ambiente corporativo que te diz, te exige, né, uma coisa mais formal, né, casual, uma coisa mais formal Pra você representar a empresa no ambiente corporativo o é ideal que se, que seja essas cores assim neutras né essa aqui é nude ela e que seja assim um, um, essa aqui acho que é uma seda né é uma sedazinha né de botão pra você pode usar com blazer ou sem blazer com uma calça social né ela fica ideal você é, as cores neutras né que são mais interessantes calça preta tá vendo? ela essa aqui, ela ela tem a barra um pouquinho mais longa, tá? É, um pouquinho mais larga, tá vendo? ela é uma cintura mais acima, nada de cintura baixa meninas, nada de cintura baixa, entendeu? e ela tem uma é, menos colada, né? não é bom uma roupa colada no corpo, não é legal né e tem essa aqui que ela é mais curtinha né é, é preta também ó ela é mais curtinha ela é certinha no, no calcanhar né de botão também tá ela fica um pouquinho mais colada mas é ideal que você jogue um blazer não fique mostrando as suas partes porque não é legal no ambiente de trabalho porque você representa a empresa. E nós mulheres que temos, assim, às vezes um cargo melhor, né? E somos mais exigidas né dentro de uma empresa por ser mulher. É ideal que você é, não vista tão umas roupas, assim, bem coladonas, né? E a calça jeans também, ó. A calça jeans, calça jeans ó. É ideal que seja um, um jeans escuro, ó. Um dies escuro. Essa aqui eu comprei na mercato. Ó, dá pra ver. Mercato. Então, o ideal é que seja um diz escuro. Você pode jogar tanto essa blusa. Ai, caiu uma moeda. Tanto essa blusa que eu mostrei, né? Com essa blusa aqui, ó. Eu separei umas peças. Tá vendo? Essa blusa aqui é social, ela é um algodão azul, né? Que é uma cor neutra, ó, de botão. Dá pra você usar com essas três calças, né? Eu tenho uma calça branca também, ó. Dá pra você compor. Ó, essa aqui tava até no... no lavando, ó, Tá até um pouquinho amassada, porque eu trouxe pra vocês verem, porque... Tá vendo? Ela é de bolso. Entendeu? É, é ideal, dá pra você compor. Tanto as duas blusas, dá pra você fazer um look bem legal. Casual e corporativo. Né? É, o blazer... Aqui, ó. Separei alguns blazers também. Esse blazer é neutro, ele não tem botão, tá vendo? O ideal é que você é, use ele assim, não dobrado, mas ele comprido, né? Tá vendo? Você pode usar esse blazer assim. Ó. Entendeu? Bem legal, o ideal é que você use ele comprido. Tenho também esse aqui, ó, esse é mais curtinho, mas o ideal é que a sua blusa passe a calça para quando se a calça for um pouquinho baixa, né, é o ideal que você, tá vendo? Ele é mais curtinho, são peças simples e peças coringas que você pode usar. Tem essa daqui também, opa, aqui ó, de botão. Tá vendo? A manguinha assim Ela é, é, é toda de bolinha Ó, de bolinha Preta Né? E tem a branca Ó A branca Né? Que você pode Compor Tá vendo? Branca de algodão Né? E tem esse blazer Aqui que é mais Né? O ideal é que você não fique toda colorida Tá vendo? Esse blazer aqui você joga com a calça branca, né, é, a calça branca, ou a calça jeans, ou a calça preta. Tanto a mais comprida com a, com ela fique mais na barra, mais curtinha. E você pode usar as sapatilhas também, combinando. Tá vendo, ó. Você pode... cores neutras. Essa aqui não é tão neutra, mas, ó. Você pode usar com sapatilha, dependendo do ambiente de trabalho. Né? É, ou com essa aqui ó, essa aqui eu tenho até um vídeo né é, que eu falo da questão da sapatilha que você pode usar dependendo do seu ambiente de trabalho né? e no meu ambiente de trabalho eu, eu, é, não é interessante usar é, sapato alto, muito alto por causa de acidente não é interessante você usar também no seu trabalho um um sapato muito alto para que não cause acidente, isso corre um risco, né, é, os técnicos de segurança falam aí que não é interessante, né, e por que que eu tô com esse, esse batom e esse lápis? Ó, eu geralmente, eu passei um lápis escuro, não sei se dá pra ver, tá vendo, lápis escuro, é, na verdade, o no ambiente de trabalho, a minha unha, dependendo da unha que você vai usar, né, é, tô com a unha vermelha mas o interessante é que você bote uma cor mais clarinha né um batom nude uma é, pra você pintar teu olho seu olho né o interessante é que você deixe aqui isso para uma pra uma festa mas não para um ambiente de trabalho mas você pode usar aí um incolor né o um rímel incolor entendeu para passar pouca maquiagem né então eu sugiro aí que você é, que você vá para o ambiente de trabalho E, gente, eu não sei aonde eu botei a minha... Ah, tá. E tá caindo tudo aqui Vamos lá Eu quero trazer aqui, é, então falando sobre isso é, Saiu daqui é, Saiu daqui Aonde tá? Ai, Jesus Meu Deus Ah, tá aqui Vamos lá, gente, eu a roupa toda ali, mas é para poder o vídeo não ficar tão extenso. Então, esse aqui é uma das empresas, é, eu não vou mostrar a empresa, que pede para o ambiente corporativo. ó, Não pode óculos, é, não pode bermuda, chinelo, né, é, sapato alto e chinelo, bermuda e óculos dentro da empresa então existe algumas empresas que têm, mas a empresa quando não tem o ideal é que você é, se vista casualmente com essas peças assim que eu te dei uma dica que são peças coringas que você pode compor uma calça com uma blusa se você comprar branco azul é preta né o nude é, são peças que você pode compor é, Você não precisa comprar muita coisa Você tendo uma dessas Você pode compor um dia com a calça Com uma blusa, um outro dia com outra A sapatilha também O sapato não muito alto né? É, deixa coisa alta para festa Porque o ambiente corporativo te pede Uma coisa mais casual Um bus business casual né, A não ser na sexta-feira né, que a sexta-feira você pode vestir com uma coisa mais despojada, né mas não com uma bermuda com uma calça muito colada com uma leg, nada disso nem calça rasgada, essas calças rasgadas no joelho, gente não é aconselhável, deixa isso para você usar os finais de semana, entendeu quando você vai para um despojada pro passear e você usa mas não no ambiente de trabalho no ambiente de trabalho não pede esse tipo de roupa por mais que seja que, que seja moda não é ideal entendeu não é ideal então por exemplo essa blusa minha aqui né se eu jogar esse blazer aqui ó entendeu o ideal é que ela fosse nude se eu jogar esse blazer aqui já dá ó lá, já fico não sei se dá pra ver, entendeu? Ó, eu já fico Uma coisa que dá pra trabalhar Né? Tá vendo? Dá pra trabalhar Então, essa blusa Não é assim Ela é estampada, entendeu? Mas se eu jogar uma calça neutra, branca Ou com essa, ela é minha Essa, essa aqui é o meu salmãozinho Um salmão bem clarinho Já, muito desculpa gente Já dá pra trabalhar Agora se eu tirar, olha só se eu tirar a blusa já dá para eu sair por exemplo hoje que é domingo que eu tô assim à vontade né que eu já fui sair para um SAI. então assim não tem necessidade agora eu não posso ir com essa blusa para a empresa porque gente eu tô mostrando tudo que é meu aqui né dentro da empresa e a empresa é um ambiente corporativo e você representa a empresa o importante é o que você veste tá bom essa é a dica que eu tá pra você. Se você gostou do vídeo, né, gente, é, eu quero agradecer aí uns inscritos no meu canal, né, depois eu vou fazer uma campanha aí, um... um ofertar alguma coisa para quem se inscrever no meu canal. Eu não trouxe os nomes, mas eu vou falar no próximo vídeo, né, mas se você gostou... Inscreve aí no meu canal, comenta aí alguma dúvida que você queira, né, é, se você tiver alguma coisa, dúvida de roupa, onde comprar, né, se inscreve aí, me mande as perguntas, é, dê sua opinião e se inscreve, dá aquele, aquele joinha assim, ó, do dedinho, do dedinho, dá aquele joinha do dedinho, né, e se inscreve aí, vamos tornar a nossa família grande aí. Um grande beijo, até o próximo vídeo, gente.